Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da Soft. Nós estamos fazendo uma websérie a respeito de dicas do dia a dia para casas lotéricas. E eu chamei o Fernando da Lotérica Alterosa, lá de Londrina, para poder nos ajudar nesse material. Nós agora vamos falar sobre as contas 043, como que é o controle dela, como é que funciona isso no dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos assistir esse vídeo? Vamos lá? A conta Operação 043 é a conta que você presta a conta para a Caixa Econômica de toda a movimentação financeira da sua loja, então diariamente você tem que verificar e analisar se todas as transações que você é, efetuou de depósito, seja ele de cheque ou de dinheiro, é, foram efetivados da forma correta, é importante você verificar se os débitos que a Caixa faz todo o dia foram efetuados das formas corretas, e os relatórios que os terminais, eh, os TFLs emitem, você consegue verificar a, os, esses valores. Caso você ainda não possua um sistema de gerenciamento interno, também eu indico muito que você tenha, possua um sistema de gerenciamento interno, porque isso tudo vai te auxiliar bastante no controle da 043. Óbvio que eh, o que eu uso né, é o sistema da DoraSoft, o Agile, e indico para todos vocês que utilizem também. É um sistema muito bom, muito completo e que consegue te auxiliar da forma mais abrangente possível dentro da sua loja. E nessa parte da, da 43 é, uma, é, um, é um sistema que auxilia bastante. Por quê? Como você precisa verificar essa conta diariamente, você precisa que os dados que você tem da caixa e os dados que você tem na sua conta, eles estejam sempre de acordo, né? ou seja, eles estejam conciliados. Então dentro do sistema você consegue ter isso automático, o sistema concilia isso para você. Né? Se você não possui o sistema, você tem que fazer isso manualmente. Né? É importante que você faça mesmo que manualmente. Né? O ideal é que você tenha um sistema porque isso facilita muito. Mas se você não possui, é interessante que você faça isso mesmo manualmente. Essa conciliação tem que ser diária. Né, onde você vai verificar todos os contas a pagar, as, todos os débitos e créditos da sua conta né, e é ali que você vai saber se você está pagando a caixa sempre da forma correta ou não. Muitos lotéricos antigos tiveram muitos problemas com a 43, né, até mesmo os novos. Eu mesmo, quando eu entrei na lotérica, foi muito complicado eu entender o que era a 43 e a forma que ela é administrada né, e o sistema me auxiliou muito para isso, para que ficasse um pouco mais simples e ficasse mais claro. Então é importante que você tenha essa ideia. 90% da administração da lotérica é você entender o que é a 43. Né? Então, se você entender como que é feita essa operação, como que é feita a cobrança, como que é feito todo esse procedimento diário que é dentro da, dessa conta, é, vai te facilitar muito na administração da sua loja.